E aí beleza, aqui quem fala é o Muka trazendo pra você mais um vídeo de corridas online aqui no Forza Horizon 5 E hoje a gente vai trocar uma ideia sobre os assuntos que a gente discute durante as nossas lives da Twitch Se você não me segue na Twitch o link tá na descrição Se você é novo no canal aproveite e se inscreva aí porque na descrição do vídeo tem uma lista de dicas do Forza Horizon 5 Que eu estou sempre atualizando para você, beleza? Então não esqueça, já se inscreva no canal Olha só, hoje a gente vai começar aqui falando sobre esse novo glitch aí que explodiu na... Na, na internet né eu não tô vendo o pessoal da gringa compartilhar esse glitch mas os grupos aqui do, do BR o pessoal comentando durante as nossas lives né esse glitch aí para ganhar muito dinheiro bem rápido eu sinceramente não sei nem como é que eu como explicar como é que utiliza esse glitch para mim não, não é interessante porque eu já tenho é, um ano já mais de um ano que eu tô jogando Forza Então eu já tenho todos os carros que eu quero e a gente que faz corrida online né quem faz corrida online todo dia aí que nem né, a gente faz é, nas lives lives a Twitch a gente faz eventos sazonais a gente consegue ganhar muito carro raro fazendo essas coisas através da roleta os eventos sazonais loja do Forza Tom toda vez você tem aquelas roletas no final das corridas online então é rapidão a gente ganha muita grana então para a gente não é tão interessante o pessoal sempre pergunta né fica naquela dúvida a galera sempre faz o glitch mas será que eu vou ser banido eu acho que o jogador ele não deve ser banido o que tá fazendo isso aí, porque essa é uma responsabilidade dos desenvolvedores até o momento eles não soltaram uma atualização para resolver esse bug então para mim isso é total responsabilidade dos desenvolvedores porque esse Forza Horizon 5 não é de hoje que ele está cheio de problemas né a gente já tem eu acho que já tem um ano né o Forza Horizon 5 pô, pouco mais de um ano e ele continua cheio de problemas sem contar algumas coisas que faltam no jogo né que sinceramente se a gente for falar é uma lista né que a gente deixa Deixa o pessoal, deixa uma lista de coisas que faltam nesse jogo aqui. Eu, mesmo que gosto do modo online, minha prioridade é mais o modo online, questão de ranqueada, corrida personalizada, essas coisas para mim faltam. Agora, outros jogadores, alguns preferem modo campanha, mas deixem no, nos comentários, eu sei que você vai querer, o que, que você acha que falta aqui no Forza Horizon 5, que tem nos outros Forzas, para mim é um modo online melhor. Vamos para mais uma corrida online agora só de Corvette. A última foi só de GTR. A gente gosta muito de fazer esse tipo de evento aqui no Forza. Para a gente aproveitar melhor o jogo, né? Tem jogadores que aparecem lá na nossa live e perguntam... Cara, como é que vocês conseguem jogar esse jogo todo dia e não enjoa? Mano, tem jogador de Overwatch que joga esse, o Overwatch desde o lançamento. Não vou nem falar do CS, né? O R6 também e outros jogos de FPS. Futebol... Tata tá, tá, Game joga todo dia, faz live todo dia, eu faço live todo dia E a gente não enjoa Eu acho que um dos motivos pelo qual a gente não enjoa É porque a gente não fica preso ali só no modo campanha Ou em eventos que nem, que nem um evento sazonal e depois sai do jogo a gente gosta desse modo aqui modo online que eu acho que é um dos modos que não faz o jogo ficar enjoativo principalmente que dá para a gente personalizar o modo online é infelizmente aqui tá bem limitado é né, o nível de, de personalização mas a gente ainda consegue fazer alguns eventos que nem esse aqui corrida de rua de dia sem trânsito no modo fantasma a gente consegue fazer essas coisas e outros eventos de corrida eu acho que isso faz com que o jogo não fique enjoado eu acredito que muitos jogadores novatos acabam abandonando o Forza já no começo ali ou depois que termina um pouco do modo de campanha, porque não conhecem os eventos sazonais, talvez não saiba fazer a questão de corrida online é, principalmente configuração de tunagem que é muito importante no modo online a galera não sabe nem baixar ainda, né? porque é, é, o Forza ele não é que nem o Need, né? geralmente o cara que sai do Need for Speed e experimenta o Forza, ele gosta ali, da física só que ele acha que o nível de complexidade é o mesmo do Need for Speed, né? o Need é bem mais Casual do que o Forza, o Forza Exige um pouco mais de técnica De pilotagem, um pouco mais de Estratégia, quando você leva o carro Para o modo online, você vai precisar De uma configuração, se for um carro Para pista de velocidade, tem que ser um tipo De configuração, ou por exemplo Cai três corridas, você tem que ver Qual é a melhor opção, né? se cai duas corridas De circuito, é óbvio que eu vou Pegar um carro que tem mais aderência Duas corridas de velocidade uma de circuito Então eu vou pegar um carro mais de velocidade. É por isso que a gente gosta tanto desse jogo. Eu acho que um dos motivos que me deixa mais preso ao Forza Horizon é as corridas online. Mas o que te deixa mais preso no jogo? Deixe aí nos comentários. agora eu vou te falar na minha opinião se o Forza fosse depender desses modos historinha que eles colocam aí no meio do mapa para segurar o público eu acho que eles eu, é, eu acho que é por isso que muita gente é, é, sai do jogo ou o pessoal acha que é enjoativo principalmente esses modos historinha que fica espalhado no mapa e aquele que é o, o a história do Horizon mesmo que fica lá no menu até que é de boa tal a gente vê que o Forza ele o Forza Horizon 5 a temática dele é expedição que eu acho que não tem nada a ver com jogo de corrida eu acho que deveria ter aqui era a jornada do herói, é aquele esquema onde você começa lá embaixo, você é fraco, mano filme é assim, até música é assim, começa fraquinho ali embaixo, não tem nada, pega um carrinho ali, aí você vai subindo de nível aos poucos, até você vencer um chefão e continua, faz os eventos sazonais, continua as coisas agora, essas historinhas que nem aquela do Hams Racing Hammes Racing, ah, depois foi aquela história dos 10 anos do Horizon, essa do Donut Media então, pelo amor de Deus, tá todo mundo reclamando, eu nem fiz ainda porque eu não aguento mais o pessoal falando de, dessa, desse modo história que na verdade é um super 7, né? É, aquilo ali é um super 7 misturado com expedição. Tem ali a cutscene dos caras, tá, mas poderia ser melhor aproveitado isso, cara. Quando eles misturam esse modo história com super 7, desanima de na, demais. Primeiro, que tem como você cortar caminho, né? Uma, pede pra você de, ir de um ponto a outro ponto em um determinado tempo. Toda vez é isso, vai de um ponto a outro e você tem tanto tempo pra chegar lá e tirar uma fotinha. Mano, muito pai aí. Isso é muito Super Set, né? Quem jogou Forza Horizon 4 sabe muito bem do que, que eu tô falando. Sinceramente, cara, cadê o, a, a criatividade dos caras? Cadê o, o, o diretor criativo Mike Brown O cara tá, tá cansado. Eu acho que deveria de, a, dar uma remanejada aí nessa equipe. Porque, mano, tá muito paia, velho, o, o nível não vou nem falar da organização dos eventos sazonais, né, dando o carro de presente, carro que já tem no jogo desde o lançamento Mas eu vou te falar, viu, meu querido, o ano já tá terminando, a gente já tá aí quase na metade na metade de novembro, né, dezembro já tá aí, os desenvolvedores do novo Forza Motorsport disseram que já vão começar a fazer os testes para ver se tem algum bug, né, a parte de afinação do novo Forza Motorsport, que tá previsto para o lançamento aí na primavera do ano que vem, que é lá dos Estados Unidos, né, que é até o mês de junho, mês de junho, então se tiver nessa janela de lançamento aí, o Forza Horizon 5, a partir do ano que vem, eles vão ter que trazer realmente, eles estão dizendo aí que vão trazer uma atualização grande, essa atualização tem que ser muito boa, viu cara, porque se for trazer o mesmo nível de, de expansão da Hot Wheels, ou esse modo online que tá um pouquinho limitado, esses modo história que tá trazendo aí, o Forza Motorsport novo vai dar uma, uma certa atropelada, no, pelo menos no começo ali, né, porque a galera gosta, eu sei que tem muitos jogadores que preferem um jogo de mundo aberto Mas o novo Forza Motorsport Ele promete ser um jogo muito bom Até para conquistar a galera que gosta De, de um, uma, um mundo Mais fechado, vamos dizer assim Só corridas de circuito, mas lá vai Ter muita imersão, então provavelmente A galera que gosta dessa temática de, de corridas de circuito tal Sem contar que eles disseram que vão trazer Um pouco do que era antes O Forza Motorsport Fórmula 1 sempre trouxe essa pegada De, de jornada do herói só que ela não teve imersão né? não teve ali alguém conversando um protagonista ali mas sempre foi aquela coisa de você começar com um carrinho fraco ali, juntando a grana e comprando outro, só que não, não teve uma certa imersão, eles estão prometendo nesse novo Forza Motorsport tanto é que naquele clipe mostrou muita gente se movimentando ali no, no box, é, tirando foto, muita coisa diferente então provavelmente vai dar uma cutucada no, no Forza Horizon 5 ano que vem, mas deixa nos comentários Comentários, você vai jogar os dois ou vai se focar em um só? E qual dos dois você vai focar? Eu vou querer jogar os dois, tomara que o Forza Horizon 5 melhor ano que vem. Deixe aí nos comentários suas considerações, espero que tenha gostado. Deixe o like, manda um salve. Se você não é inscrito, já se inscreva. Link da Twitch na descrição. E até o próximo vídeo.